Prazer apresentar o 19 episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre a engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. Hoje vamos conversar com a estudante de engenharia mecânica Marina Cita Kravuski, a primeira mulher a capitanear a equipe RS Racing URGS, desde a sua fundação há 11 anos. A RS Racing URGS é uma equipe formada por estudantes de engenharia e de outros cursos, que tem como objetivo principal a concepção e a construção de um carro de corrida para competir na categoria Combustão da Fórmula SAI. A equipe foi vice-campeã nacional na Fórmula SAI Brasil em 2015 e conquistou o segundo lugar do campeonato de Business Case na cidade de Lincoln, nos Estados Unidos. A Fórmula SAI é uma competição estudantil que acontece no Brasil desde 2004 pelo Society of Automotive Engineers. As equipes participantes devem projetar e construir um carro para realizar provas estáticas e dinâmicas durante a competição. Marina, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mariana. É um prazer estar aqui representando principalmente a RS Racing URBS e toda a faculdade também. O prazer é nosso em receber uma mulher que está sendo protagonista em algo inédito na história da Universidade Cidade. Marina, você ingressou na URGS em 2019, mas já tinha iniciado o curso de Engenharia Mecânica em outra universidade. Como foi essa trajetória? A minha trajetória é um tanto quanto longa. Eu tenho hoje 26 anos de idade e eu já ingressei em Engenharia Mecânica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Em 2014. Eu tinha um sonho anterior à engenharia, que era de ser piloto, especificamente piloto militar. Então, eu estava estudando para entrar no processo seletivo da Academia da Força Aérea, também nível superior, e acabei por entrar na engenharia mecânica enquanto estudava e me apaixonei pela engenharia. Quando eu passei na Academia da Força Aérea, eu fiquei bem na dúvida do que fazer, já que eu estava ingressando ali num curso que eu comecei a gostar, já estava terminando o ciclo básico. Mas aí eu optei por perseguir o meu sonho inicial ali de ser piloto e acabei indo para a AFA. Uns dois anos depois eu tive alguns problemas na parte de voo e por questões de saúde eu acabei saindo. E resolvi reingressar num curso de engenharia mecânica e dessa vez eu decidi vir para URGS, que é uma das melhores faculdades do Brasil. Marina, desde quando você integra a RS Racing URGS e quais funções você desempenhou até se tornar capitã da equipe? Eu integro a RS Desde que eu entrei na faculdade Então eu entrei no segundo período de 2019 E o processo seletivo da RS Racing Urg já estava aberto Logo eu passei pelo processo seletivo As aulas começaram em agosto e em setembro eu já estava dentro da equipe Eu subi na equipe bem rápido Eu entrei para a área do powertrain E eu desempenhei a função inicialmente, principalmente da fabricação do carro Eu descobri que eu tinha bastante habilidades manuais nesse sentido Então trabalhei com bastante ferramentas, torno, esmerilhador Logo em seguida, eu comecei a pontuar algumas questões para o capitão da época, o Emerson, sobre gestão da equipe. E a gente conversou uns três meses depois da minha entrada de quem sabe a gente iniciar uma diretoria de gestão na equipe, justamente voltada para essa área, para conseguir melhorar os problemas nessa parte de gerenciamento. Assim, eu assumi, então, uma diretoria de gestão, que era uma diretoria nova. A gente só tinha uma área de marketing na época, logo a gente fez o financeiro e a gestão também, para conseguir abraçar toda essa parte administrativa. A gente mudou o nome daí, quando a gente criou uma área específica para gestão, para diretoria administrativa. E eu exerci por um ano e meio o cargo de diretoria, diretora administrativa na RS Racing. Com a saída do Capitão Emerson, eu assumi, até hoje eu estou atuando um pouco como diretora, estou treinando o próximo diretor para assumir e sigo na Capitania desde março. E de que maneira então é definido quem irá assumir a Capitania? É um consenso entre o grupo? Existem alguns critérios a serem atendidos? Como funciona essa dinâmica? E quais são as atribuições e responsabilidades de quem exerce essa função assumida por ti? Bom, o processo de assumir a capitania, ele costuma ser basicamente por desempenho, e ele é avaliado de forma subjetiva, mas ele passa por um critério da diretoria da RS Racing e também do capitão. Então, o capitão indica o seu sucessor, para a diretoria passa pela aprovação das partes envolvidas, também é conversado com o sucessor, de acordo de ambas Partes aí se assumir o próximo capitão. Bom, o capitão ele é responsável por representar a equipe frente à faculdade e as outras equipes também na competição. Frente SAI, além de liderar todas as pessoas, hoje a gente já conta com 50 membros aproximadamente, tem que liderar e gerenciar e se preocupar muito com as questões financeiras da equipe e todo esse gerenciamento junto aos diretores de projeto e administrativo. Marina, diante de um contexto de pandemia, isolamento social, como que fica funcionando uma equipe com uma atividade que seria essencialmente presencial no espaço físico, uma oficina, com corridas, com uma interação bastante presencial mesmo? Como que foi isso para vocês? A gente teve muita dificuldade inicialmente de mensurar o tamanho do problema, então eu acredito que foi uma coisa que todo mundo passou. Então a gente não sabia muito bem como lidar, por não saber por quanto tempo aconteceria esse período. E a gente aproveitou para a gente conseguir resolver uns problemas administrativos, então a gente implementou reuniões semanais via Discord reuniões não só gerais como diária e tentou sempre manter um ambiente virtual bem movimentado. Marina, agora voltando para a questão mais da especificidade de ser uma mulher. Em levantamentos de dados da URGS, as estatísticas sobre gênero revelam que 49,7% de estudantes de graduação são mulheres. Já na escola de engenharia esse índice cai para 26,3%. E no curso de engenharia mecânica o percentual feminino é de apenas 9,2%. Na sua opinião, qual a importância da representatividade feminina na engenharia e mais especificamente no curso de engenharia mecânica? Eu acredito que a representatividade é essencial, pois quando a gente vê uma mulher ocupando um cargo de liderança ou uma posição que atualmente ainda é inusitada, a gente passa a enxergar nós mesmos lá. Então, eu acho que facilita essa inspiração, essa coisa de eu também posso. Acredito que hoje exista muita dificuldade ainda. Eu, quando entrei em engenharia mecânica em 2014, tinham quatro mulheres na minha turma. Quando eu entrei em engenharia mecânica em 2019 eu acreditei, eu me iludi achando que ia ter mais mulheres e não tinha. A evolução ainda é muito lenta, mas os problemas são muito maiores que a entrada de mulheres na própria engenharia ou a representatividade na engenharia. Eu acho que o problema vem de muito antes, na infância inclusive, quando a gente tá desenvolvendo nossos gostos, então é muito importante a gente ter mulheres ocupando todas as áreas e crianças brincando com todos os brinquedos e tendo acesso a todas as áreas para poder se desenvolver e ter plena noção da possibilidades. Marina, você desbravou, assim, universos bastante masculinos, seja na engenharia mecânica ou até na escola de aviação que você passou anteriormente. Para finalizar, que mensagem você gostaria de deixar para inspirar, então, a jornada de outras estudantes de engenharia ou de cursos de exatas, enfim, ou até mesmo para alunas do ensino médio que tenham interesse em áreas ainda vistas por Muitos como redutos masculinos. Eu acredito que seja muito importante a gente saber se colocar nos espaços que a gente quer. A gente precisa muito conquistar esses espaços e entender que o lugar de mulher é assim, onde ela quiser. Não deixar de ser quem você é e acreditar nas coisas que você acredita, porque alguém disse que não é coisa de menina, ou te estimulou, ou o ambiente nem sempre é o mais favorável. Então, acredito que é justamente essa é a luta, assim, é conseguir se posicionar e acreditar nisso e realmente conquistar o espaço. Marina Cita Kravuski, muitíssimo obrigada. Nós desejamos sucesso. A Ti, como capitã da equipe RS Racing Burgs, e também na sua trajetória acadêmica. E a parabenizamos por essa conquista pioneira na escola de engenharia. Parabéns! Muito obrigada! Espero que a minha história sirva para inspirar muitas gurias.